Salve, salve rapaziada! Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as melhores formas de depósito, quais as formas que eu mais utilizo para estar tá depositando o meu dinheiro aqui na corretora e quais as formas que vocês devem utilizar para estar tá depositando aqui na corretora, certo? Eu já expliquei como funciona toda a plataforma, então a gente já sabe que aqui é onde a gente vai clicar para depositar, certo? Então vamos lá! Vou explicar um pouquinho sobre os métodos de pagamento que a gente tem aqui na Binomo. Aqui a gente tem a opção boleto, tá? Que a gente gera um boleto comum, tá? É, a gente escolhe o valor, copia o código de barras do boleto, paga no nosso aplicativo do banco ou na lotérica. Super simples, todo mundo já sabe. Mastercard, Maestro, é, Visa, são cartões de crédito, tá? Transferência bancária é uma TED que a gente faz, tem AstroPay, Lotérica, Banco do Brasil, e agora eu vou falar quais eu utilizo, Tá? Eu geralmente utilizo o boleto, por ser simples, tá? única desvantagem, entre aspas, do boleto é que ele não cai tão rápido assim. A forma que eu mais utilizo para estar tá depositando meu dinheiro aqui na corretora e que cai super rápido é a do banco, tá? No meu caso, o banco que eu prefiro que eu tenho conta e que eu acho rápido é o Itaú. Então, a gente vai clicar na opção do banco, tá? Ah, Lucas, o meu banco não aparece aqui meu banco não tem a opção aqui, então eu sugiro que você faça um boleto, tá? Super simples, é, faz um boletinho, paga e espera cair, beleza? Então a gente vai clicar aqui, supondo que eu vá depositar aqui, a gente escolhe o valor do depósito, tá? O depósito mínimo da Binomo é R$40,00, então é bem tranquilo para você estar tá começando, certo? Então vamos supor que eu vá depositar R$2.000,00, nunca clique aqui nesse bônus e tudo mais, tá? É, depois eu explico melhor, mas nunca clique, tá? Sempre deixa aqui desativado. Após você selecionar o banco, selecionar o valor, você vai vir para essa tela aqui. Aqui você vai preencher o seu nome completo, o seu e-mail cadastrado na conta da Binoma, o seu CPF, o seu telefone e o seu banco que você vai fazer a TED. No meu caso é o Itaú, certo? Após você preencher tudo isso, você vai clicar aqui em pagar, e aí vocês vão vir para essa outra tela aqui. Essa tela aqui, ela mostra o banco da Binomo, certo? Ou seja, para onde a gente deve realizar essa nossa transferência bancária. Então vocês vão abrir o aplicativo de vocês aí no celular, vão selecionar uma transferência para o Itaú, a agência é essa aqui, 0445, conta corrente... Essa aqui, 929870, o titular é LVP Intermediação, certo? E aqui é o CNPJ. Aí, vocês vão fazer uma transferência, prestem bem atenção que isso é muito importante. A transferência, ela deve ser feita do valor exato que você selecionou. Eu não selecionei lá R$ então eu vou ter que fazer uma transferência de R$ 2.000 exatamente, tá? Tá? Para que vocês não tenham problema nem nada disso, façam a transferência com o mesmo valor que vocês colocaram, tá bom? E após isso, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, enviar o comprovante e vão enviar o comprovante da transferência. Então, depois de ter realizado a transferência para essa conta aqui e tudo mais, vocês vão tirar um print do seu banco ou enfim... E aí, o que, que eu recomendo? Abram um o WhatsApp Web de vocês, tá? Abre o WhatsApp Web, envia a foto da transferência para alguém. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é eu, só eu no grupo, tá? E o que, que eu faço? Eu mando essa foto, documento, só nesse grupo. Então, é até uma dica para vocês, tá? Tenham um grupo no WhatsApp só com vocês para que vocês enviem documento, coisas importantes. E aí, lá nesse grupo, eu envio esse comprovante de depósito. Depois disso, vocês vão clicar aqui em enviar comprovante. Aí vocês vão... É, como o meu banco é Itaú, eu vou deixar aqui mesmo, transferência entre mesmo banco. Vou colocar a agência que eu transferi, ou seja, a agência do meu banco e a conta do meu banco. Aqui vou colocar o meu CPF ou CNPJ. Aqui o meu nome, certo? E aqui a gente vai escolher o, o comprovante que a gente depositou esse valor, tá? E depois disso, é, eles também pedem uma foto do RG, tá? Para comprovar que você é você mesmo e um comprovante de residência. É bem simples, tá não é chatinho, é sempre esse padrãozinho para estar tá depositando, É bem tranquilo mesmo, tá bom? E depois vocês clicam aqui em enviar, beleza? E simples, só aí vocês já vão ter feito todo é, o processo para estar tá depositando é, o dinheiro na Binomo, tá? Esse, esse tipo de transferência que eu ensinei vocês, eles caem geralmente no mesmo dia, tá? Então é bem interessante a gente estar tá utilizando esse tipo de transação. Eu só utilizo esse método para estar tá depositando, tá? Boleto eu utilizo bem de vez em quando. E é basicamente isso, tá bom? Esse foi mais um vídeo explicando como fazer um depósito na Binom.